Fala galera, eu vou Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês <risos> Já começo rindo, já vim besteira, né? Que dia que é hoje? Hoje, obviamente, é o dia mais aleatório da semana. Só que hoje eu vou mudar, hoje não é o dia aleatório, hoje é o dia de acertos, sim. Porque aqui só sai coisa canônica, vocês sabem muito bem. Eu vou mostrar uma imagem pra vocês, eu não preciso falar nada. Só com imagens você já vai deduzir o quão à frente do tempo... As pessoas que assistem esse vídeo estão. Então a imagem é essa daqui, ó. Eu não posso acreditar! Ele estava certo o tempo todo, galera. Sim, canonizou Insama, Ismama, Mãe Natureza. Tudo bate, é perfeito. chapa. É isso, uma imagem vale mais do que mil palavras. Esse é o SBS. Perguntas e teorias enviadas por vocês, respondidas por eu, que não tenho muito gabarito, mas consigo canonizar quando espalho a palavra. <risos> a palavra deixada por vocês. Quer mandar a tua pergunta para aparecer aqui no vídeo? Os links estão aqui na descrição, é só entrar e deixar a sua e Antes de eu responder, segura esse jabazinho aí que eu recomendo bastante. Finalmente hoje é meu dia favorito do mês e por quê? Porque vem com aquela ansiedade boa, sabe aquela sensação... Que temos, por exemplo, para saber como vai ser o desfecho do próximo episódio da sua série favorita. É uma ansiedade boa, fala a verdade. E o que me deixa com essa mesma sensação todos os meses é a Nerd ao Cubo. A Nerd ao Cubo, galera, é um serviço de assinatura de caixa surpresa para quem gosta aí de filmes, de séries... Games, animes, quadrinhos, cultura pop em geral. Todo mês eles vão enviar um cubo surpresa que contém até 5 produtos, todos oficiais e sempre exclusivos. E você pode receber produtos como camisetas, colecionáveis, itens decorativos de forma geral, acessórios. E ainda tem os benefícios que é o que eu acho mais legal para um assinante com acesso antecipado das edições limitadas. Todo mês... Tem novidade, e o preço da Nerd ao Cubo é a partir de 99,99 99 mais frete no plano anual, que é o que eu assino, tá galera? Se você fizer as contas aí, tem pelo menos uns 150 reais em produtos, vale muito a pena e a experiência eu te garanto é sensacional. Imagine você receber uma surpresa dessas todos os meses e sempre diferente. Claro que tem outros tipos de assinatura para você escolher, como a de camisetas ao Cubo, onde você vai receber uma camiseta Todo o mês. Curtiu essa novidade? Então, vai no site da Nerdcube e veja todas as opções de assinatura e os planos. E se quiser testar o serviço, utilize o meu cupom Mangake, que vai te dar 25 reais logo na primeira compra. E o link está aqui na descrição. Agora sim, vamos tirar todas essas dúvidas duvidosas. Gabriel Duarte, você concordaria que aquela fala do Barba Negra em Jaya sobre os sonhos dos homens nunca ter fim seria relacionada à origem das Akumas no Mi? Eu gosto disso, eu acho essa conexão muito válida, muito interessante. Barba Negra é um homem que não dorme, mas fala sobre sonhos sem fim. Com a revelação do Vegapunk, apesar dele de não usar a palavra sonhos, né galera, ele usa desejo, desejo das pessoas... De se tornar algo maior nunca vai acabar ligando à vontade herdada. Mas eu acho isso maravilhoso. E querendo ou não, a realização de um desejo está ligada à realização de um sonho também. Né? Não falamos apenas da parte onírica de você dormir e sonhar. Mas que você almeja alguma coisa. Você deseja que algo aconteça. Isso pode ser chamado de sonho, eu acho que a fala do Barba Negra tem tudo a ver O meu maior questionamento nisso tudo é como o Barba Negra Ele tem todo esse conhecimento avançado Conseguir duas frutas é Falar uma frase aqui que se liga diretamente à origem das Akumas no Mi O seu corpo estranho Da onde vem todo esse conhecimento? Será que vem realmente do Zibak? Tá fundido ali com a alma dele? Tá no corpo, tá na escuridão? Tem que ter uma explicação por trás Dessa origem do Barba Negra, porque se for uma coisa, sei lá, foi um clone criado, não dá pra, né? Da onde vem esse conhecimento? Mas eu acho que tudo se conecta, a frase dele de estar tá lá com toda certeza vai acabar se conectando Aqui, Inclusive com aquela fala do Roger Konica, né existem três coisas que não podem ser interrompidas Tudo acaba se afurilando, eu acho legal isso porque acabamos é, alcançando um pouco a linha de raciocínio do autor Do que, que ele quer dizer com todos esses recortes que ele vai deixando ao longo da trama, não é verdade? Júlio César Zomer, a dúvida dele é como eu consigo trazer o review do capítulo da semana sempre muito bem feito, geralmente o capítulo sai entre quinta e sexta, e toda sexta ao meio dia já tem review no canal, você acompanha os spoilers, já vai montando o um roteiro em cima disso, ou geralmente a quinta noite é quase virada? <risos> Me perguntam bastante isso né, olha eu vejo spoilers obviamente, não tem como nem eu fugir né galera, eu falo pra vocês aqui que o pessoal manda spoiler depois do bom dia, sem massagem mas eu não uso spoilers para montar review, não à toa, os spoilers vêm com muitos erros, muitos. Inclusive esse último que saiu, tava dizendo no spoiler que o Luffy tinha derrotado o Lute com apenas um hit, eu tinha humilhado o Lute. Então, não, não, assim, eu vejo spoiler para saber o que vai acontecer. Se eu pudesse, eu fugiria de spoiler, tá? Mas por conta do meu trabalho não tem como. Só que eu não monto nada em cima disso. Eu só trabalho quando sai o capítulo. Então o capítulo tá até saindo mais cedo agora, né? Mas eu tô mantendo o vídeo de sexta porque se eu vou tirar o SBS? Não, eu não vou tirar. Deixar ele é de quinta-feira. Mas o que, que eu faço? Eu acordo bem cedo, bem cedo, e aí eu monto o roteiro do capítulo. Agradeço vocês que acham que fica bem legal o vídeo, mas a grande parte disso vem de conexões que eu vou guardando na cabeça, eu, sabe? Como eu releio muita obra pra fazer teorias, pra fazer reviews, então eu tenho guardado aqui alguns arquivos de coisas que me chamam a atenção, como foi o caso do St. Breeze. Na verdade, a gente tá falando aqui, por que, que eu, eu trouxe aquela coisa do Saint Breeze com a frase que batia exatamente com a do Vega Punk? Porque eu tava revisitando Saint Breeze alguns capítulos atrás, porque ele batia na timeline dos 200 anos daquele robozão que atacou Mary Joyce. Eu vi aquela frase acabei guardando mentalmente quando apareceu isso na hora e pipocou. Então é desse jeito que eu trabalho. Então eu acordo bem cedinho, saiu o capítulo Aí eu começo a ler e começo a montar o roteirinho, não trabalho em cima de spoiler, nunca, tá bom? Nunca porque... Pode conter coisas erradas E aí depois você tem que ficar ajustando E eu não curto também Eu gosto de trabalhar com a fonte primordial Escrita pelo autor E não escrita por qualquer pessoa aleatória da internet Tá bom? Otton Oliveira O que você está achando das revelações Que o Oda está soltando? Luffy sendo Nika Que nunca existiu uma Gomu Gomu no mi de verdade As frutas serem desejos humanos O mar terrarva dos desejos humanos Que se materializam Você acha que essas explicações São apenas para introduções Do clímax de explicações mais concretas Que vão surgir em Left Tail? Ou você Acho que o Oda tá meio que soltando a mão do mangá e dando uma de... Ah, é assim porque é assim. Ainda tô perdido sobre o que achar dessas revelações. Olha, me pegou de surpresa o tanto de revelação que tá tendo esse arco. É inclusive um dos arcos mais legais, eu acho, de toda a série de One Piece. Tivemos o ano, que foi um arco bem arrastado, né? Só que no final do final do arco o Odea acelerou muitas coisas. Eu acho que o ano foi uma montanha russa. Você subia, descia, subia, descia. E aí no final ele acelerou muitas coisas e acabamos somente na descida, né? Teve alguns pontos ali que são bem questionáveis. Eu espero que ele volte ao ano e acabe dando algumas explicações que ficaram em abertas. Principalmente aconteceu com Kaido, Big Mom, que era a morte que o Zoro viu, entre outros diversos mistérios, Shimotsuki, Ryuma, Ashusui. Não é verdade? Agora sim, eu tô adorando que o Oda tá dando explicações porque eu, como vocês, espera anos para saber essas revelações. Só que são fragmentos, eu não acho que ele está revelando tudo aqui sobre as frutas Ele deu uma explicação que vai ser complementada mais à frente Geralmente ele trabalha dessa forma, ele solta um fragmento que você não consegue realmente entender tudo que está por trás daquilo Acaba gerando mais perguntas, né? ele solta um mistério, gera duas variáveis de novos mistérios eu espero que sim, que ele complemente, principalmente a origem das Akumas no Mi, como elas são feitas, ainda é possível fazer isso nos dias de hoje, o desejo das pessoas se materializar, teve alguém por trás disso, teve uma fruta, teve Nika, teve alguma outra divindade, tem muita resposta, ainda que, aí eu creio que só vem realmente quando tivermos o flashback contando o que aconteceu no Reino Antigo, eu acho que vai ter um flashback insano, eu espero, né galera, mas... Eu dizia pra vocês aqui que eu tava muito ansioso pra ver a história de fundo do Kaido, que a história do Kaido, nossa, vai ser um absurdo de boa. Chegou, eu falei, ué, <risos> cadê a história do Kaido, bicho? Colocou que ele nasceu numa ilha chamada Vodka e só. Não entendi porque o cara era, era depressivo, tentava se matar, enfim. Foi bem decepcionante essa parte, principalmente a história do Kaido Foi uma das partes que mais me decepcionou Ali no arco de Ouro, porque eu achei que ele teria uma história de fundo Ali, estilo Big Mom, né, bem construído E tal, eu espero que o outro Revisite, eu não acho que ele tá soltando Todas as informações que vão Ficar pro final da trama, pra gente tentar deduzir Nem nada, ele vai trazer sim Explicações sobre algumas coisas Pelo menos já temos um fragmento das Paramécias, né, como é que existe As Paramécias, é porque é do desejo Dos humanos, de ter uma, uma jaquetinha Ali sempre pronta, de ter, transformar coisas em brinquedos. Tudo vem do desejo das pessoas. Eu acho muito interessante esse conceito que ele trouxe. Como eu disse, eu gosto da positividade que o Oda traz para o seu mangá. Liberdade, sorrisos, desejos, sonhos. É muito legal isso. Mas eu espero que ele explique. Não é verdade? Olá, lá, o JP Cordeiro, o que você acha das armas ancestrais não serem armas, e sim ferramentas, dependendo de quem utiliza, obviamente elas podem acabar se tornando armas e no caso o governo mundial nomeou desta maneira para dar um certo tabu em quem tentar desvendar sobre elas. Estava pensando esses dias que as armas, na verdade, podem ser ferramentas de terraformação e construção e reformatação do planeta. Uranus para dar forma aos céus e tempestades. Pluton, ilhas e erosão. Poseidon formar mares e correntes, controle da vida marítima. No caso da Roxa, ela controlaria os seres marinhos e assim sucessivamente para as outras armas. Eu acho muito legal, tô totalmente com você. É dito que as armas ancestrais... São armas dependendo de quem utiliza. Então elas têm, elas têm que ter algum outro objetivo primordial e fundamental que não seja a destruição delas. E o que você disse aqui sobre uma reformatação da terra ou terraformação bate muito bem. Eu ainda acho que Pluton pode ser um navio que forma as ilhas. né? O seu poder de destruir ilhas na verdade é o poder de criar ilhas. E o que, que ele faz? Dispara um... Um tiro ali no fundo do mar, aquela lava acaba subindo e formando ilhas. Eu acho que Pluton vai muito para esse caminho. Obviamente que se você mirar isso para qualquer lugar, <risos> vai ser uma devastação e tanta. Gostei da parte de, de Uranus, né? Que traz essa parte realmente da atmosfera, dos ventos, da tempestade. Pode ser que esses três pontos foram utilizados para transformar o mundo no que conhecemos hoje. Então, tô com você 100%. Eu não acho que são... Armas e sim ferramentas de criação, olha que legal, não são armas de destruição e sim ferramentas de criação e tudo bate perfeitamente Por que é preciso das três armas ancestrais agora para usar o One Piece? Porque eu acho que vai ser usado na formatação do mundo, eu gosto bastante como, sempre falo isso para vocês né Como o mundo de One Piece ele é bem simétrico, você tem a Grand Line, você tem os Calm Belts que não tem correnteza. Então talvez Shirahoshi tenha que dar uma ordem para os reis dos mares começarem a rotacionar em volta do, do planeta. Para se criar essa corrente e com isso o mundo... Ó Reconfigurar encaixar certinho E com isso ajustar os seus polos magnéticos Eu acho que isso vai acontecer Por que, que não é feito agora? Porque a Red Line é um anel de contenção Que impede o mundo a voltar na sua forma E aí acaba entrando o que? Acaba entrando Pluton para destruir a Red Line E Uranus pode ajudar a conter Quem sabe as tempestades que vão se formar Quando o mundo começar a Essa reconfiguração Seria interessante né? Eu acho que o Oda pode ir para esse caminho Seria bem legal O cabra, o cara é o cabra por que Isamar, caso seja imortal, não foi atrás do One Piece e destruiu aquela ilha? Porque, olha que interessante... Eu acredito que o Reino Antigo acabou sendo escondido nessa formatação da Terra, tá? E o Isamar não consegue chegar lá novamente. O mundo teve toda essa mudança que aconteceu após o século perdido. Não sabe a localização de onde está Left Tail, Que Assim, juntamos Left Tail com o Reino Antigo como sendo o mesmo lugar. De repente pode ser um lugar completamente separado, né? Nunca foi dito que o reino antigo está em Left Tail dentro da obra. Mas a gente acaba deduzindo que é o mesmo lugar. Agora, por que em Samar ou os marinheiros ou qualquer pessoa não foi atrás do tesouro One Piece? Primeiro que você precisa dos poneglyphs que estavam em posse grande parte dos Yonkous. Ou seja, tem que ser guerra. Guerra declarada para conseguir isso. Ou no caso você ser protagonista. <risos> ou ser o Akainu. Né? Que o Odo falou que o Akainu acharia One Piece em um ano só. O Akainu poderia. Mas dentro da trama em si, os, os poneglyphs... É o grande problema. Ninguém sabe ler os Poneglyphs. Insama talvez conheça isso. Mas é um personagem que vive nas sombras. Ninguém sabe da sua existência. E por que é, não destruiu aquela ilha? Porque não existe nos mapas. Você pode ver que Lulúzia Ele riscou no mapa. aonde a arma dele lá. Que pode ser Uranus. Acabou destruindo a ilha de Lulúzia. Como o Left Tail não existe nos mapas. Eu acho que isso é bem proposital. Insama não consegue destruir esta ilha. Felipe Galdir, eu estava pensando a respeito do despertar das oãs, quando o Luffy desperta sua fruta, seu coração parou momentaneamente, em outras palavras ele havia morrido, mas sua força de vontade fez ele não desistir então talvez o despertar das oãs venha no momento da morte do usuário, e se ele não tiver força de vontade para continuar e se render à morte nessa hora, as frutas dominem o seu usuário. Que seria o caso dos carcereiros. Nesse caso talvez a vontade do Kaido de morrer em combate. Seja na verdade o desejo de despertar sua fruta. Mas ele nunca encontrou ninguém. Para deixá-lo num ponto de despertar sua fruta. Felipe. É, não acho que funciona dessa forma o despertar. Eu acho que você precisa morrer para despertar ela. O Rob Luth com certeza não morreu em batalha. Para despertar seu fruto. E acho que nem os carcereiros foram para esse caminho. O caso do Luffy é um caso completamente diferente. Porque ninguém conseguiu... É, despertar o fruto dele nesses 800 anos Eu acho que assim São dois pontos que você precisa ter para despertar Primeiro é, Você tem que é, masterizar a fruta Conhecer ela de ponta a ponta O do Flamingo nos fala isso Quando você domina completamente as habilidades Depois temos outra passagem dita pelo Kaido que é bem relevante, que ele fala, como os Luans têm mente própria, quando você alinha corpo e mente com o fruto, é o momento que você desperta. Por que que o Luffy conseguiu despertar? Ainda mais em Wano, porque era um país que clamava por libertação há muito tempo. O próprio Luffy, ele traz essa coisa da liberdade e a fruta de Nika briga por liberdade. Então, houve esse alinhamento corpo e mente. Com a sua Zoan, o momento que ele despertou e a fruta acabou trazendo os tambores de Joy Boy. O fato do coração dele parar naquele momento foi meramente acaso. que acaso, né? Como é que é acaso você tomar na paulada do Kaido? <risos> Não foi acaso, mas ele tomou, tomou a cacetada do Kaido. Coração parou, mas o seu fruto, por vontade própria, fez o seu coração começar a bater. E foi o momento que ele despertou. Então é preciso esses dois pontos. Masterizar o fruto e aí você ter corpo e mente alinhados. Só ver o Rob Lute, porque o Lute... Acabou despertando sua fruta de um animal extremamente sanguinário. E o próprio loot é como esse animal da sua Zoan. Corpo e mente completamente alinhados. Carcereiros. Mente não estava alinhada. Eles masterizaram. Como não estava completamente alinhado. Eles despertaram. Mas o lado animalesco acabou tomando conta. Monster Point. Despertar forçado antes do time skip. Ao qual Chopper não tinha controle do seu fruto. Tá bom? Então tem que ter esses pontos aí. Talvez o Kaido não tenha usado o despertar. Porque realmente a sua mente não se alinhasse com o dragão. E ele perderia completamente o seu controle sobre isso. Ou talvez não. Talvez o Kaido despertou e a gente não sabe. Aquele dragãozão de fogo que ele fez era o seu despertar. APPS Pedro. Como você acha que vai ser o reencontro do Garp e do Luffy? Eu acredito que o Luffy não tenha nenhuma mágoa do Garp. Mas vimos em um ano que o Luffy ainda sente bastante pela morte do Sermão. Acho que vai ser emocionante eles não tiveram, né, uma conversa após isso. Meu único medo do reencontro do Garp e do Luffy é que pode acontecer durante a grande guerra final. Não acho que o Garp cometeria o mesmo erro que ele cometeu com Ace, onde ele é, acabou, ele acabou escolhendo o seu seu trabalho, o seu lado da justiça e executando Ace, mas você vê que ele ele estava realmente magoado por essa escolha. Depois a Dadan confrontou ele, vemos que ele tá realmente é, triste por essas escolhas. Meu medo seria nesse ponto, por conta da redenção de não cometer o mesmo erro, o Garp dar a sua vida para salvar o Luffy. Ou seja, o Garp vira a morrer e tem grandes indícios de ser um personagem que pode vir a morrer no fim da série. Eu acho que os personagens com maior bandeira negra durante a guerra final é Shanks e o Garp. Dois personagens que eu, que eu adoro, mas que tem conexões fortes e emocionais em relação ao Luffy. Então... Não acho que o Garp nunca cometeria o mesmo erro que ele fez com esse. Ace. Dessa vez ele escolheria a família e não a sua justiça. Só que isso poderia acabar custando a sua vida. O que eu não gostaria. Eu queria ver ele realmente tentando pegar o, <risos> o filho do Luffy com a boa Hancock. O Buff E tentando transformar ele em marinheiro para fazer o Tio Piece. Mas tem bandeira negra ali sobre o Garp. Eu acho que vai ser um reencontro... Bem legal, seria interessante eles terem uma conversa bem franca também antes disso acontecer, dessa guerra. Do Garp conversar com Luffy, eles colocarem algumas coisas em cima da mesa, trocarem umas, umas ideias. Vamos lá, Gabriel Silva mandou uma bem legal aqui. Vagapunk disse que o mar odeia os usuários de fruta, porque é algo antinatural. Então será que podemos concluir que o mar tem vontade própria? Caso tenha, será que a Nami pode prever as tempestades? Será que ela de algum jeito consegue ouvir a voz do mar? uma excelente pergunta, eu acho que esse é um dos grandes mistérios desse ponto sobre as Akumas no Mi. Por que o mar rejeita os usuários da fruta? Beleza, é algo antinatural, mas o mar é um ser vivo? Alguém controla o mar? Essa coisa de ensamar realmente, controlar o mar, tem alguma conexão, está ligada aos dilúvios? Temos a Arca Noé, a Arca Noé foi usada, como vocês sabem, no grande dilúvio bíblico. Podemos ter realmente um controle ao qual o mar... Acaba subindo. Não, a toa o ano levantou suas barreiras de toda aquela altura. Lembra que o ano levantou as barreiras para proteger do mundo exterior? Olha o tamanho das barreiras que eles fizeram. Para quê? Para evitar que o mar levantasse. Porém, não fizeram um escoamento <risos> e a chuva acabou inundando tudo lá dentro. Então, Issamar pode ter essa grande conexão. Pode ser a pessoa por trás desse ódio antinatural das frutas. Só que tem algo a mais. A energia por trás das frutas Inclusive eu trouxe um vídeo bem legal Onde eu falo um pouquinho aqui sobre as espirais Que existem nas Akuma Zumbi. Por que existem essas espirais? Por que as frutas renascem? Que energia elas utilizam? Talvez essa energia seja o grande ponto por trás Do mar rejeitar os seus usuários Que é uma energia que está em todo mundo Que é a energia que o Vegapunk busca Temos no SBS onde o Oda responde Que a terra se move O sol, os planetas, tudo anda em círculos e se você parar isso, o planeta Terra teria ondas gigantescas, teria muita coisa acontecendo. E ele diz que essa energia está presente em todo mundo. Mesma fala que o Vegapunk usa. E isso está falando do que? Da sobrancelha do Sanji, que também tem essa espiral. Foi utilizada o fator linhagem. Então talvez, tá, galera? Seja essa energia em espiral que move o planeta, a sua rotação. E é a fonte de energia que essas frutas reutilizam. Porque pensem bem, a fruta em si ela tem um poder ilimitado praticamente infinito. O que limita ela é o seu usuário. Uma hora o maior usuário cansa de usar aqueles poderes, mas ela pode produzir aquele elemento sem acabar o seu combustível nem nada. Que tipo de energia seria essa? Então seria uma energia mística ligada diretamente ao planeta e talvez as frutas Usou-se essa energia e aí é onde o mar acaba entrando, porque não dá compatibilidade. As frutas são algo antinatural porque usam algo que deveria ser exclusivamente do planeta e não usado para tecnologia. Pode ser essa a explicação. Grande pra caramba, fala pra caramba, né? E é isso, bastante pergunta respondida Fico feliz de ver que chegou bastante pergunta Aqui, galera, Pô, obrigado Mas mandem aí, uma hora aparece aqui nos vídeos, tá bom? E mais uma vez, se você chegou aqui, um salve Especial, se você gostou desse vídeo Também faz o quê? Deixa um like, tá bom? Até a próxima, valeu por assistirem, fui!